Albion Online é um MMORPG sandbox em que você escreve sua própria história em vez de seguir um caminho pré-determinado. Explore um vasto mundo aberto que consiste de cinco ecossistemas únicos. Tudo que você faz gera um impacto no mundo, já que em Albion a economia é produzida pelo jogador. Cada peça de equipamento é construída por jogadores a partir de recursos obtidos sobre eles, o equipamento que você usa, o destino que você é, e para um cavaleiro, para um feiticeiro é tão fácil quanto trocar armadura e arma, ou em uma combinação das duas. Aventure-se no mundo aberto e enfrente os aviçantes e criaturas de Albion. saia de expedições ou entre em masmurros para enfrentar inimigos ainda mais desafiadores. <risos> enfrente outros jogadores em confrontos do mundo aberto, lute pelo controle dos territórios ou cidades inteiras em batalhas táticas em grupo, relaxe descansando em sua ilha pessoal.